Mafra, mais uma vez, destaques desta feita em Castro, no Paraná, quando era aniversário do município, 318 anos, e nós tivemos lá a presença de duas mafrenses. Estamos falando da Júlia Vilbdi e também da Bianca Bielek, que estiveram representando o município e conseguiram trazer dois prêmios muito legal. Estamos falando da terceira festa do peão boiadeiro que aconteceu em Castro, como já fizemos a referência. Foi uma... Uma competição muito acirrada, ninguém imaginava que ia ter esse resultado aí, mas é, conseguimos trazer esse título para casa, graças a Deus. Bianca, uma competição, como você falou, acirrada decidida no finalzinho, em detalhes. É, foi decidida bem no final, eu consegui me classificar em terceiro lugar, aí na semifinal eu consegui me classificar em quarto lugar e na final consegui ficar em primeiro lugar bem, tudo muito pertinho assim, um monte de mulher boa correndo e é, foi bem acirrado mesmo. Como é que é essa prova dos três tambores? É, a prova basicamente é nos três tambores, que é basicamente em forma de triângulo e o primeiro tambor você tem que passar pela direita e os, o segundo e o terceiro você tem que contornar pela esquerda o mais rápido possível e sem derrubar nenhum dos três tambores. Vamos falar com mais uma frente. A ah... Júlia Wilbic, ela que foi campeã na prova Mirim dos três tambores. A gente fica muito nervoso entrando na pista, mas a gente sempre quer tentar fazer o um melhor da gente. Agora nós conversamos com o treinador da Bianca e da Júlia. No meio de 40 competidores, assim, uma competição muito acirrada, a gente já saiu de casa sabendo que, que era uma prova difícil, mas a gente sabia que as meninas tinham condições, que tinham cavalos bons. E graças a Deus deu é tudo de certo. Né? de vocês. Tempo da competidora: 15, 1, um, 2.